E aí, Clã Chaldão aqui, hoje a gente está voltando com a gameplay de Eterna Noctis. Metroidvania é sensacional para multiplataformas. A gente pretende fazer a área do laboratório submarino, algo assim. Vamos lá? A gente está aqui na Bahia Infinita. No último vídeo a gente fez a, a área dos sonhos. É tipo um templo no céu. Parece o templo do mestre Karim, lá do Dragon Ball. Hoje a gente pretende para... Esse laboratório submarino, não sei se é laboratório submarino. No título vai estar escrito certinho. Vamos falar aqui com o metroviário. Fortaleza submarina. Vamos lá. Vamos de condução. Beleza, chegamos aí de trem. É... Cara, é uma fortaleza submarina. Eu acho muito lento a animação do trem. Mas tá bom. Primeiro. A fortaleza marina consiste em, três, em cinco andares e um chefe. A gente teve que voltar para o início. Porque não tem muito o que fazer. Sem um determinado cartão que você encontra logo os caras aqui. Vamos lá pegar o cartãozinho. <risos> Meu Deus. Que da hora, hein? levemente difícil né, um pequeno desafio, aqui a gente fala com a primeira máquina já temos aqui atualizados e abre aqui onde a gente tem que pegar o cartãozinho Pelo menos a volta não é tão traumática, né? Muito mais simples. A gente derrotou todos os inimigos? Poderíamos, né? Tem dor de cabeça. Nossa, que burrice. É, eu acho que não vai dar não, viu? <risos> tá. Vamos de novo. Um a menos. Tudo é fazível com calma. agora é muito complicado aqui o o ângulo é é pequeno né mas deu certo olá o inimigo que cria inimigos Derrotado Maravilha A gente tentou isolar os inimigos Inicialmente É que conseguimos isolar bem... Feito! Agora é só voltar né? Tem essas bombas no chão que a gente já conhece... Feito! Agora sim a gente pode avançar com o cartão... A gente precisa encontrar o cartão em todos os andares para continuar avançando no jogo. No, no, pelos andares, né? Pelos andares. Tá não deu certo meu plano. Você joga aqui. Eu quero muito pegar Pedaço do vitral, Mas pelo jeito, eu vou ter que matar esse inimigo. Beleza, vamos lá, vou tentar de novo. Errei de novo. Aí, conseguimos o vitral. Fragmento de espelho obtido E avançando aí com cautela infinita Aqui, aqui Desgranhento Esse é inimigo que menos dá dor de cabeça, pra gente. Esse aqui, se eu não me engano, é novo, viu? Esse aqui é maravilhoso. Tem um laser. Ele explode. Ainda tem os tiros. Por que porque não, né? E ele é pesadíssimo, ó. Deixa eu ver a gente está batendo nele. Não é brincadeira. Quase um mini-chefe. a gente já encontra o elevador. Mas não é isso que a gente quer agora. Ah, tá. Carregar, ah, <risos> aí que maravilha. Ah, tá. Isso aqui é para voltar. Coisa não é boa Coisa não é nada boa Nossa senhora O míssil perseguidor não é brincadeira A gente vai precisar ter um domínio aí pra derrotar esse tipo de inimigo, viu? Pro chefe. que o chefe chef é brabíssimo. Aqui o homem do mapa. Isso aqui é da noite? Não, não quero mais nada. Blá, blá, blá, blá. Tá, tá, tá. Agora com o mapa em mãos a vida fica muito mais fácil. Eu falei que a vida fica mais fácil? Rapaz, que erro. é nada fácil. A gente fala com mais um terminal. Fala um monte de bobagem. sinceramente nem sei se era uh, nem sei se é necessário vir por aqui mas a gente está indo o uh, que bom salvou estourou recuperou Tá bravo, hein? Nossa, olha que tristeza! Nossa, eu acho que talvez aqui a gente tenha que fazer um. Aí, deu certo! Sabe, parece muito mais difícil do que eu me lembro Ah, é uma chave! Puxa. Chave do Rei das Trevas Batendo nesse menino aqui. Até onde dá. E agora, tem um cartão ali. Como é que eu pego esse cartão? A gente segue para o elevador. A gente pode escolher um, um lugar aí. Vamos pro C. A gente tem que ativar alguma coisa nos outros andares antes de ir pro lado direito ali. Dorokunamato. Doro Botar um monstro aqui. aqui. Nossa, velho. Meu irmão, que difícil. Já tem mais um computador, para conversar com ele. Aí a gente ativa o diálogo antes de tomar dano. Espera. Tem um foguete. <risos> Vamos com calma Olha o tanto de bomba que tem Tem muito menos bomba no, no jogo normal Direto. Vou derrubar o robôzinho aqui. Sai mais barato tomar. O que? O robô, o robô não morreu, velho. Melhor, conseguimos dar um pouco pouco jump na cabeça dele. Bom. botão. Olha que coisa esquisita. Por favor. Oh, conseguimos. Aqui já tem um save. Uf. Ah, não vou nem tentar. <risos> vou entregar aqui logo. Resolve isso aí. ...zinho. Nessa brincadeira a gente levantou uma incrível quantia de dinheiros e XP, é, não tem não tem como. Oi, deu dois tiros, cara. Começa a suspeitar que em certas ocasiões é mais vantagem tomar o dano só ficar enrolando. Olha. Hum, acho que alterei a estrutura. Então acho que era esse o botãozinho que a gente deveria ter acionado. Antes de ah, que maravilha, a gente podia fazer assim: ó. em vez de gastar tudo, é só aí ó. tranquilão cara é muito tenso hein vamos tentar aqui direto vai nossa não vai dar certo isso É que deu, Ué, que maravilha. Agora a gente entrega aqui. <risos> a gente venceu a bunda molícia. Não dá para falar com esse robô. Eu vi um momento que eu falei que isso aqui seria fácil, hein? Save aqui, o que, que temos aqui? Ah, encontramos mais um encaixe de poção. É, é. valeu toda a dor? Talvez, é valido, viu. Meu Deus. <risos> Tem um encaixe de poção pro lado direito. Foi muito difícil pegar, viu? Foi muito difícil. Mas valeu a pena. Era mais ou menos isso aqui que era para ter explorado. Por algum motivo a nossa alma tá aqui. Não entendi bem o porquê. Mas tá ó, tá tudo bem. Vamos usar uma dessas maravilhosas poções. Nossa, o que que tem que fazer? O que que faz aqui? Eu não quero nem saber. Esse andar é um pesadelo. Vamos voltar para o BD Meu Deus! Agora que a gente ativou aquele negocinho, a gente pode ir para o lado. De volta esta área tão legal. Vai mais menino. É assim que faz. A gente finalmente consegue o cartão. Para abrir essa porta, você tem que ir no cartão, no andar C. Explora o andar C, daí você volta para cá. Todo esse sofrimento, todo, todo, todo esse sofrimento. E a gente consegue ir para o andar B. O bom é que ele salva no andar, né? Ele já vai ativar os recursos de defesa. A primeira coisa que a gente vai fazer é ir pro trono. Dá uma olhada na dificuldade desse trem, cara. Não tem dó de você não, viu? Através desse trono você consegue sair desse inferno temporariamente. Olha isso! Aqui até parece que é uma parte elétrica, né? Pura maldade isso aqui. Tanto de inimigo que tem, cruel demais. Vamos carregar, né? Para as poções de saúde que foram nos dadas. de saúde obtida Eu nem sei se a gente está indo para o lado certo Bom, se tem esse computador talvez Grudamos nele pô, não, do jeito que tem que ser. Ixi, que maravilha, hein? Lugar de descanso, não? Uh, meu Deus! Só nessa brincadeira deu tudo errado Esse negócio aqui é um inferno Olha isso! quantidade de inimigo que tem esse mesmo comportamento que esse cara aqui não é pouco, viu? De jeito nenhum. Nossa, velho. Olha isso, olha isso, tanto de coisa. <risos> é puta pesadelo, cara. um murinho. isso aqui vê <risos> se é o mais fácil para o lado direito ou para o esquerdo não não tem não tem fácil não viu oh deu certo aqui um outro computador Um save O ah, que a gente fala com esse robô Tem uma peça ali É uma gema vermelha As gemas vermelhas É necessário vir aqui É necessário vir aqui para ter essa mensagem Mas ali tem uma gema vermelha Que é, um, é bem late game, viu? que puta que, que bagulho infernal cara. não tem outro nome pra isso aqui a gente tenta a gente tenta ir mais devagar pra não se complicar, mas não tem jeito não tem tempo bom Faz aqui hein? além de chorar, só chora, né? Sair do alcance desse trem, Deus livre. Ah, tá. uh! Olha que maravilha Abrimos um... <risos> Abrimos um caminho aqui Que era fechado antes Eita Vou dar uma explorada melhor nesse andar aqui só queria entender por porque... Ah, aqui ó. Realmente tinha uma parte que a gente não foi. Nossa. Que maravilha de, de lugar. Tem um olhinho ali atrás, olha que maravilha. Que bonito. Foi tão traumático quanto eu imaginei. É, aqui, aqui sim, aqui... tá bem traumático, viu? Como é que eu vou dar... Como é que eu vou fazer isso? Acabamos de descobrir que não temos como pegar esse cartão A gente acabou de descobrir da melhor forma possível duas coisas. Primeira, essa área que a gente não tinha explorado. A segunda é a gente não consegue pegar. A gente não consegue pegar o próximo cartão. A gente não consegue pegar o próximo cartão sem usar aquela chave que a gente pegou no começo. Aquela chave essencial. Tem que ir lá na biblioteca fazer um desafio. Ou é a 6? <risos> A porta 6 a gente vai liberar aquilo ali. Então tá bom, vamos lá, vamos fazer. Que maravilha. Uau. <risos> aí. Abrimos uma, <risos> abrimos uma das portas vou abrir agora a parte esquerda tá. se jogar aqui facilitar a vida O porta foi tranquilo. Tranquilíssimo, hein? Vou fazer a terceira, terceira parte. Nossa, que grosseria. A ansiedade de fazer rápido, faz tudo errado, né? Agora a última deve ser um pesadelo. Uf. Vamos lá. Tão simples, né? Tão simples. Eu achando que isso não é o que eu tô achando que é. Isso, é exatamente o que eu tô achando que é. Então é a porta 6 que a gente encontrou. Ah, espere! Talvez não seja tão fácil, é realmente. Talvez não seja. Agora com três flechas a gente consegue sim. É, pegar o cartão. Para a porta... Ah! Agora sim. Não há margem de erro também. Cruel é demais. Muito cruel. Encontrei o outro cartão. Convés A. A. é bem menorzinho. Deixa eu carregar os três antes de tentar. Ir. Que maravilha. pegou a chave aí a gente explorou toda uma área absolutamente sem a menor necessidade para no final tudo que te, tinha que ter feito o que a gente tinha que ter feito era nossa velho chega Era apenas ter usado a chave que encontrou lá no, no andar D. Simples, simples. Ter ido direto pro templo, pra biblioteca. Falado com o velho. Por é que eu tô mais confiante. Seleciona na massa. Opa, tá, papai, já, papai, tá vamos, vamos. Certo. Tá bom. Que que é isso, cara? Você não pode falar essas palavras. É um canal familiar. Ó oh, que beleza. Essa parte é mais fácil. Podem ver. Infelizmente eu fui falar que essa parte era mais fácil, e aí eu sofri a retaliação do universo, né? O universo não permite que você conte vantagem. Que maravilha! Ali está o cartãozinho. Olha ah. ah, que tranquilo, ó. Como é que faz? ter alguma coisa que indica o que que eu estou errando Eu tive uma ideia aí, deu certo. Metade do cartão, é que delícia! Hein, maravilha, conseguimos. Ah, que legal, aqui de novo. <risos> Sabe o que acontece né, se a gente não conseguir... Se a gente não consegue fazer o negócio direito, eu achava que a gente ia voltar lá para trás, ainda bem que eu estava errado. Com calma. Esse jogo castiga muito, né? Ele não tem dó da gente, não. Ai, que maravilha! Não quero nem saber. Vou aqui direto... E aqui... A vida fica um pouco mais fácil. Hum, retira o que eu disse. Isso aqui é um inferno. Era um inferno? No fácil, essa parte é um inferno. Eu não consigo nem calcular a dificuldade disso aqui no difícil. Uh, eu vou entregar Eu vou entregar aqui, ó Que maravilha, maravilha. Temos um, um. Ah, que maravilha! Tem um negócio aqui. Parece tão traumático, mas é. Ah, isso foi rápido. <risos> Não tem jeito de sair <risos> Cruel demais, cara Cruel demais <risos> Pegamos a chave <risos> ah, Quase, hein? Nossa, quase, quase, quase pegar uma chave. pegar para chave pro nível administrador onde a gente vai enfrentar o chefe vamos pro núcleo cara que pesadelo parabéns para quem zerou esse jogo no difícil viu? não é muito não é nada fácil agora é o chefe né o chefe, vocês estão prontos? É o um inferno, viu? De volta, ao chefe. A gente já não está tão contente com os resultados. Dobramos um lado Cobramos o outro Vai ficando muito rápido o terceiro braço inteiro é um momento razoável nossa Sabe? não pode comemorar não pode comemorar Quebramos, conseguimos nos carregar porque a gente nunca se sabe, né? Eu espero que eu não tenha xingado muito durante a gameplay e a gente consegue essa chave mecânica. Mas tem mais um negócio que é importante. Que é esse o objetivo do vídeo, esse é o objetivo. Aí ah, o cristal. Agora a gente tem o cristal do caos, que é o objetivo do vídeo. Eu vou encerrando por aqui, a gente mais de duas horas gravando, vai ser difícil editar. <risos>